Olá, tudo bem? Aqui é Manuel André e nessa aula eu vou te ensinar como você deve fazer quando os seus links de divulgação não estiverem sendo aceitos nos grupos ou em qualquer outro lugar do Facebook, ok? Às vezes eu faço uma publicação ou um comentário nos grupos, aí as pessoas querem comprar o produto e me perguntam onde eu consegui. Aí quando eu mando o link para a pessoa clicar e ir para o site para comprar o produto, o link é apagado em uns 2 ou 3 segundos. E por isso eu estou fazendo essas duas maneiras que eu vou te falar agora, ok? A primeira alternativa que você tem é você mandar uma solicitação de amizade e entrar em contato com essa pessoa no chat. Você manda um oi, tudo bem? E começa a conversar tranquilamente com ela até você convencer essa pessoa e ela pediu onde comprar o produto. A outra alternativa que você pode fazer é criar uma publicação no seu perfil com o link do produto no final da descrição, como eu fiz aqui. Vou clicar aqui. Ó, como você pode ver aqui, ó, fiz uma publicação no meu perfil. Amigas, eu comprei o Green Coffee Max nesse site aqui. Aí mandei o link no final da descrição, entendeu? Aí teve 17 curtidas e 25 comentários, 5 compartilhamentos. Eu vou aqui em comentários. Aqui em comentários eu vou conversando tranquilamente com a pessoa, sem ter pressa de mandar o link, entendeu? A pessoa fez uma pergunta, e funciona mesmo? É muito bom, Geisa. É, eu comecei a tomar ele no meio do ano passado e já emagreci mais de 40 quilos. Ó, a pessoa perguntou, e, é, e funciona mesmo? Eu falei que funciona e, e mostrei o resultado que eu tive, entendeu? Que é no caso o meu perfil fake. Aí ela, hum, aí ó, o, o outro comentário dela. Vou entrar no site pra ver. Aí outra pessoa viu os comentários e se interessou e perguntou qual o valor do produto. Aí eu já respondi na mesma hora. Liliane, depende da quantidade que você quiser. Eu comprei o kit com três potes e paguei 12 vezes de R$24,80 no cartão. Eu fiz como se eu tivesse comprado o produto, entendeu? Porque se eu... Se eu me passar como se estivesse vendendo o produto, as pessoas não vão confiar no que eu estou falando e não vão comprar, entendeu? Então eu tenho que ser a pessoa que, que teve o resultado e que comprou o produto. Assim que as pessoas vão se interessar. Mas com essa dieta ou somente o produto? Aí esse comentário eu ainda não respondi. Vou responder aqui o comentário dela. Marcela, como eu estou tomando o inibidor certinho e diminuiu muito, a minha vontade que eu tinha de comer, comer demais para mim é como se fosse. Como se eu estivesse em uma dieta, só que sem sofrimentos. Vou ler aqui para ver se eu não escrevi, não escrevi nada de errado. Como você viu, eu conversei com ela sem, sem querer vender nada, entendeu? E agora eu vou ver os outros comentários. Eu já respondi aquele. Aí outra, outra pessoa comentou. Adivinhou meus pensamentos. Ia te chamar ontem para perguntar de novo. Aí deu risada. Beleza, vamos que vamos. Aí o meu comentário. Sem vender, ó vamos que vamos aí de risada também se eu fosse outro ia mandar o link ah compre aqui não sei o que entendeu e não é desse jeito que você vai conseguir vender aí eu vou ver aqui outro comentário jack ela tá tá essa pessoa aqui a cristiane ela tá tá chamando outra pessoa para ver a minha publicação entendeu Olha aí Jack não sei o que Olha aí Aí aqui a Maria de não sei o que Silva Ela perguntou como faz Para comprar esse remédio Aí eu já respondi Agora sim que eu, que eu Mandei o link porque Ela perguntou onde, onde Comprar o produto entendeu Por isso que eu mandei o link Se ela tivesse falado de outra maneira Eu não teria mandado mas como ela pediu, eu já mandei o link. Maria, eu comprei pelo site do produto, que é esse aqui. Ó, sempre uma chamada para ação no final, que é esse aqui, para ela para ela tipo ter a ação de de clicar no link, entendeu? Ó, Maria, eu comprei pelo site do produto, que é esse aqui. Aí já mandei o link, entendeu? Aí a outra pessoa aqui na, nos, nos comentários. Nossa, que legal. Aí eu só sindo. Outra pessoa respondeu ok. Aí outra pessoa o valor. Aí eu mandei o valor também. Ó. Vou até curtir aqui. No site tem vários kits para escolher. Eu escolhi o kit com três potes e paguei 12 vezes de R$24,80 no cartão. Eu tirei a dúvida da pessoa, como você tá vendo aqui. Boa tarde, Nise. Outro comentário. Eu só, só respondi: boa tarde, entendeu? E é assim que eu consigo vender, entendeu? É o famoso vender sem vender, entendeu? Então, é dessa maneira que você conversa com as pessoas e consegue vendas. Tanto pelo chat, como nos comentários, no, nos grupos, entendeu? Então, eu espero que você, que você tenha entendido bem cada detalhe e até a próxima aula.